Aí vocês reclamam que nós quebramos retrovisor. Nós não quebramos retrovisor. Nós só retiramos que não são utilizados. Um puta retrovisor de filha da puta.

Tá no celular ainda, né, né? Desacreditadão, cé. É fuga, cuzão.

Aqui é fuga, cuzão! Aqui não, cuzão!

What the fuck are you doing? What the fuck over here! Fucking asshole! Fucking bitch! Uh, What's up, motherfucker? Pull the fuck over! Pull over! Uh,

what's up dude Fuck's wrong with got on camera bitch yeah get his plate fucking bitch mm -hmm.